Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um assunto que eu particularmente gosto muito, que é voltada para a comunidade do setor sucroenergético. energético, nós vamos trabalhar aí com a questão de arrendamentos em cana-de-açúcar, beleza? Então antes de tocar a vinheta, por favor, se inscreve se você quiser, dá like, dá dislike, toca o sino e toca o pau. Muito bom, moçada, primeiramente, o que, que nós vamos trabalhar hoje? Com a questão do arrendamento de áreas para a produção de cana-de-açúcar. Lógico, vou trabalhar com questões de conceito, depois se você quiser replicar, evidentemente, respeitando as particularidades para outras culturas, você pode. Então, o que, que tem isso a ver com o canal do Botando Excel? O Botando Excel, na verdade, não é um canal de tutoriais, simplesmente de ferramentas e dicas de Excel. A nossa ideia é discutir diferentes temáticas utilizando Excel. Então, se você tiver algum tema de interesse, alguma coisa que encafifa e que dá para fazer, cálculo dentro do Excel, você manda sugestões aí para a nossa belíssima Juliana para que a gente tente fazer aí e é bom porque daí eu fico com pauta e não preciso ficar minha arregaçando, ok? Então vamos lá, primeiramente, o que é arrendamento, Juliana? quando você pega uma terra que não é sua e usa por determinado tempo. Basicamente você tá falando de um aluguel de terra, certo? Então moçada, só antes da gente começar o cálculo voltado aí, eu gostaria de fazer uma questão legal, né? Então, Casey, corta ali para mim, questão legal, não que é legal, que é uma bosta, né? Mas é legal de legislação, só pra gente entender. Então se você entrar aí, ó, colocar arrendamento e legislação, vai abrir este decreto 566 de 1966. Então olha que recente que essa legislação, em que ela define algumas questões aí, algumas temáticas em torno de arrendamento e parceria agrícola. Então, o que que é arrendamento? Olha aqui, Juliana, artigo 3, ó, arrendamento é o contrato rural agrário pelo qual uma pessoa, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, o que eu quero destacar, né, que ele vai receber mediante certa retribuição ou aluguel, certa retribuição ou aluguel, ou seja, quando você faz o fato de arrendar, você vai realmente pagar um aluguel ou uma retribuição fixa aí para o camarada que é dono da terra. Então, apesar da gente utilizar o termo arrendamento em cana-de-açúcar, o que acontece não é o arrendamento. Legalmente, é a de baixo, Ju. É a questão da parceria rural, que basicamente, né, qual que é a diferença entre um arrendamento e uma parceria rural, né? Tem toda a descrição aí, mas o que eu gosto de colocar, olha aqui, tá, tá, tá mediante partilhas de risco do caso fortuito da força maior de empreendimento rural. Depois você vai ler com calma, o link vai ficar em algum lugar aí, ou você põe na internet. Então, qual que é a diferença da parceria rural para o arrendamento. Você meio que compartilha os riscos e os benefícios ali do negócio. Então não é simplesmente um aluguel, um valor fixo, né? Esse valor ele varia de acordo com alguma condição que você coloca no negócio, no caso a produção. Eu só gostaria de fazer esse adendo para que fique corretinho. O que a gente faz na prática no caso do setor não é o um arrendamento, é uma parceria rural. Beleza? Feita, feitas estas considerações, depois aí se vocês quiserem ler a lei inteira, o problema é seu, nós vamos fazer os cálculos para fazer o arrendamento. Se tem noção, quanto é que se paga de arrendamento da produção de cana-de-açúcar? Nenhum. então quando você não tem noção das coisas, tem que procurar algumas referências, passa aqui para o pai os meus relatórios, então se você não sabe, aqui dentro do PSEG nós temos diversas iniciativas, corta para mim, que é isso? Nossa, nossa falei igual da pena agora, né? né? Nós temos algumas iniciativas, olha aqui, né? Então esse aqui são relatórios que nós temos, né? Custos de produção no setor suco energético tanto para produtores como para usinas e aqui uma das informações, olha, nós detalhamos por região, né? Grandes indicadores aqui do setor Setor sucro energético. Então, este trabalho em particular, ele é feito com o apoio aí da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e a Plana, e eu tenho uma série de indicadores feito o no nosso jabá. É lógico, isso daqui, o link para download desses materiais, ele vai ficar disponível aí na página do botão do Excel, evidente que mediante cadastro, porque eu preciso do seu e-mail para ficar depois aí, mandando as informações e tentando vender algumas coisas e fazer propaganda, né? Ou você acha que você vai vir, pegar o relatório e sair andando? Não vai, né? Então, Ju, quanto que a gente paga mais ou menos de arrendamento quando a gente vai produzir cana. Volta lá, Casey. Então, o arrendamento, ele se dá, o arrendamento, no caso, a parceria agrícola, com uma parcela da produção, uma parcela daquilo que vai ser produzido. Entendeu a diferença, Ju? Nossa, que animação. Arrendamento, eu vou colocar aqui, ó, arrendamento dado em toneladas por hectare. Por que toneladas por hectare? Porque é a unidade de medida que se trabalha em cana de açúcar. Se você trabalhando por exemplo, em soja, você vai trabalhar por sacas por hectare, saca por alquê, o que for. Se você for trabalhar com algodão, vai trabalhar com arroba e assim por diante. Beleza? Então, aqui aqui ó, toneladas por hectare, vou dar o enter, maravilha, tá ali ó, arrendamento, e o valor que se paga, mais ou menos, vou colocar aí, umas 18 toneladas por hectare. Beleza, Juliana? Beleza? Beleza, Beleza Juliana? Beleza, Juliana? O Serati vai cortar depois, né? Vai. Então, beleza. Determinada a quantidade de 18 toneladas por hectare, o que, que nós temos? Na produção de cana, apesar da gente falar né, da questão da quantidade de cana produzida por hectare, quando nós estamos produzindo cana, nós não estamos produzindo tonelada de cana por hectare, porque o que importa na cana é a quantidade de açúcar que nós temos dentro dela, beleza? Esta quantidade de açúcar, depois se o vídeo der uma boa audiência, nós podemos fazer aí outros vídeos dedicados, né? se chama ATR, beleza? Isso se chama ATR, açúcar total recuperável depois do processo de missão. Basicamente, né? Para quem não é do setor para entender, é a quantidade de açúcar que nós temos dentro da cana-de-açúcar. Então vou colocar aqui ATR, né? Para fins de arrendamento que é dado em quantos quilos de ATR ou quantos quilos de açúcar eu tenho por tonelada de cana. Então, é aí que nós temos o valor que sempre aparece dentro de contratos de arrendamento, que é o valor de 121,97. É provável que Juliana ou você, que não manja porra nenhuma do setor, nunca tenha visto o que é esse 121,97. Esse 120. 2197, ele é um valor que muita gente utiliza, só que não sabe de onde vem. Ele é tipo a, a bitola do trem do setor escroenergético. Você sabe a história da bitola do trem? Você sabe por que, que a bitola do trem é daquele tamanho? Contei dessa história. A bitola do trem é desse tamanho, lógico, depois você pode procurar na internet, porque as antigas estradas construídas pelo Império Romano seguiam aquele tamanho que era o fato de caber dois cavalos, ou seja, o tamanho da bunda de dois cavalos, mais ou menos, era onde passava o trilho da carroça. Isso ao longo do tempo foi se perpetuando, pouca gente sabe disso e acabou determinando a linha, né, tamanho da bitola do trem. O que que acontece, né? Não sei se são os mais recentes, mas os mais antigos, por exemplo, as aeronaves espaciais, ou seja, os como é que chama a aeronave espacial é o um, que vai pro espaço. Porra, nave espacial. É aeronave espacial é o. Um. O que que acontece? O pessoal na época, acho que quando começou as primeiras naves, o transporte das coisas eram feito via ferroviária, Então precisava dividir o tanque de combustível. Então olha como uma coisa, né, que é extremamente moderna de alta tecnologia é impactado por uma coisa que vem lá do Império Romano, ou seja, a bunda de dois cavalos determinou o molde o layout do tanque de combustível de uma nave espacial. Então, depois dessa tabela devagada, né, vamos lá, da onde vem esse 121,97? Esse 121,97, né, ele vem de quando desregulamentou o setor sucro energético na década de 90. Então, antes de surgir o Consecana, do sistema de pagamento vigente de cana, tinha o que a gente chamava de PCTS, Pagamento de Cana por Teor de sacarose. E quando foi feita a equivalência, né, considerou-se que a cana padrão era uma cana cujo valor, né, cuja a quantidade de ATR que tinha era justamente 121,97. Então isso é a história, coisa de 1990 e bolinha, né, que se perpetua até hoje. Inclusive este é o valor da cana esteira. Se for a questão da cana campo, é o 109,19 que também é utilizado em alguns contratos de arrendamento. Só para que vocês achem que eu não estou inventando essa porra de 121,97. Beleza? Então agora volta para a planilha, depois da essa puta laranha para a gente conversar. Então, ali o que, que eu tenho, Ju? Arrendamento dado em tonelada por hectare e arrendamento dado em quilos por tonelada. Beleza? Cuspinho você quase. Então, se eu multiplicar um pelo outro, o que, que vai acontecer com a tonelada? 18 vezes 121,97. Corta a tonelada. Eu tenho quantos quilos de ATR eu estou praticando no, na parceria agrícola. Então, se eu der um enter agora, ó, é como se cada hectare meu, eu atrelasse o valor a ser pago de arrendamento ao parceiro em ATR. Então, ou seja, cada ATR... Cada hectare produzindo eu vou pagar 2.195,46 quilos de ATR por hectare, beleza? Então só deixa eu colocar aqui ó, arrendamento que vai ser dado em quilos por hectare. Aí vem a minha pergunta, Juliana. Quanto que vale um ATR? Um quilograma de ATR, ou o que seja. Então, isso é o um valor que vem aí uh, do sistema de pagamento, por exemplo, do Consecana São Paulo, que é o mais utilizado. E é o um valor né, que é dado em função do preço de comercialização do açúcar e do etanol, que são os produtos né, derivados aí do processamento da cana. Olha que viagem maravilhosa. Uh, depois, se for o caso, a gente pode fazer um vídeo né, como é que chega nesse valor de 0,50, do valor que eu vou falar aqui para vocês. Então, Quanto que é o preço do ATR praticado atualmente agora em 2019? Então vou colocar aqui, ó, preço do ATR. O valor do preço do ATR dado em reais por quilograma de ATR, ele tá hoje na casa de mais ou menos um 0,60. Ou seja, cada quilograma de ATR vale 60 centavos. Esse valor é fixo? Não! Por que não, Juliana? Porque se o preço do açúcar e do etanol sobe, o preço do ATR sobe junto. Se o preço do açúcar e do etanol baixa, ele baixa junto. É um sistema de repasse de valores. De novo, a gente pode explicar depois em outros vídeos. Beleza? Então, basicamente, gente, o que, que nós temos aqui? Ó? Quilos por hectare, reais por quilo. Se eu multiplicar um pelo outro, só mil quilo vai dar o quanto que eu vou gastar em reais por hectare. Então, olha aqui. Ó. Este vezes este é como se eu arrendasse, se eu pagasse o valor de parceria agrícola, 1.317 reais para cada hectare que eu arrendo. ok? Então, esse é o valor a ser pago de arrendamento em reais por hectare, beleza Ju? Então se você for pedir um dinheiro emprestado pro seu pai, que você quer produzir cana e você não tem área e você quer arrendar a área de alguém e se você trabalhar com esses valores, você vai pagar aí o valor de reais para cada hectare que você arrenda, ok? Então dentro do sistema de produção de cana, o um arrendamento ou o custo da, da área própria, que também tem que ser remunerado quando a gente vai trabalhar com custo, é esse. Só que o arrendamento é apenas um dos fatores de custo de produção, por quê? Você tem custo de plantio, você tem custo de tratos culturais, você tem custo de administração você tem custo de colheita, você tem o custo da puta que pariu, beleza? Então quanto é que fica esse custo? A gente pode de novo fazer outro vídeo detalhando só uh, custo, mas eu vou colocar um valor fechado né? Quanto que é o custo, vamos colocar aqui como custo operacional de produção de cana envolvendo aí todo, nossa senhora, envolvendo todo o meu custo de produção, Juliana, você tem ideia quanto custa produzir cana em reais por tá Você fala assim, vou pegar dinheiro do meu pai para produzir cana quanto que você precisa por hectare de custo? Não é fluxo de caixa, você tem que caixa, olhar é no, né? tem tem que que olhar no que nosso certeza. negócio. Então eu vou trabalhar com o um valor aqui mais ou menos de uns 5 mil para não ficar redondo, R$ mil reais por hectare para ser o custo operacional de produção. Pode ser, Ju? Então, ó, eu tenho arrendamento ali na B5 e na B6 eu tenho o custo de produção. Se eu somar os dois, arrendamento e custo operacional, eu tenho o custo total de produção. Mas, mas por que, que você separou esse arrendamento? Porque é o foco do vídeo. O foco do vídeo não é discutir arrendamento? Então tá bom. Então agora eu vou colocar aqui, ó, custo total que vai ser dado basicamente pela somatória do arrendamento mais o custo operacional. Ou seja, cada hectare de cana, considerando o que eu coloquei aí está correto, o custo de produção vai estar na casa de R$ reais por hectare. Ok? É mensal como aluguel? Não, isso aí não é mensal. O arrendamento, ótima pergunta. O aluguel, ele não é mensal. Se fosse mensal, é ave maria. Você tá pagando aí um preço de um apartamento na área. Esse valor que o pessoal paga por hectare, ele é safra, tá? Então todo ano você tem esse pagamento. E geralmente os contratos são feitos por um ciclo, porque a cana você planta hoje e ela se perpetua aí por 5, 6, aí vai em função do sistema de produção, há uma diluição e o pessoal fecha o ciclo para não ter risco das duas as partes. Antes de continuar, eu só eu gostaria de pintar as células aqui que eu tenho inputs de valores, só para que eu não me perca o que que é fórmula, o que que é valor. Então o meu custo, operacional nossa que cor bosta que ficou, não? Vou colocar o um verdinho. Então o meu custo de produção, ele tá na casa de 7.167 reais por hectare. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Ju. O um custo de 7.167 reais por hectare é alto para produção de cana? Você quase acertou. Não sei. Por que que não sei? Não existe custo em reais por hectare alto. Porque tudo depende de quanto você produz. Aí ah, o cara gasta 2 mil 50,0 reais em tratos de cana só, que é muito, ele é ineficiente? Não, você precisa ver o quanto ele produz. Então, a relação está do benefício e custo. Eu estou gritando, você está atacando o meu Tá bom. Então, beleza, Ju. Vamos supor ali que eu gastei reais por hectare. Quantas toneladas de cana eu produzi, em média, para produzir esses 7.167 Você tem noção qual que é a produtividade média de um canavial, dado em tonelada por hectare? Nem ideia. Mais ou menos, vamos trabalhar com o número padrão a nível de centro-sul. Nós estamos falando numa uma produtividade média. Média aí de uns 75 toneladas de cana por hectare, ou seja, você investiu 7.167 e está produzindo 75 toneladas de cana por hectare. Uma coisa importante que eu gostaria já de comentar aqui, você não está produzindo 75 de produtividade média você está pagando quanto de arrendamento? 18. Se você basicamente dividir 18 por 75, basicamente 25% de tudo aquilo que você está produzindo, você já está deixando para pagar o arrendamento, você não pagou formação do carnaval, você não pagou trato só, você não pagou colete, você não pagou nada. Então, o primeiro indicador, né, que a gente vê que a relação a arrendamento potencial produtivo na área, ele é alto e nós vamos discutir isso um pouquinho mais pra frente, beleza? Então, ok, Ju, eu tenho ali o custo dado em reais por hectare e eu tenho a produtividade média em toneladas por hectare. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho quanto que vai sair o que? O custo em reais por hectare tonelada de cana, certo? Então olha lá, ó, cada tonelada de cana produzido, considerando os valores que eu coloquei ali, ela vai sair pelo um custo de R$ reais por tonelada. Então eu vou colocar aqui, ó, custo total dado em reais por tonelada de cana. Isso é muito pouco, é bom? É muito custo de R$ reais por tonelada? Depende por quanto você vai vender essa tonelada. Então, uma informação de venda a gente já tem ali, certo? Que é o preço do ATR. A pergunta é: quantos quilos de ATR tem na sua matéria-prima? Não é 120 97, Ju. R$121,97 foi o que você travou para pagar o arrendamento. O valor que a cana geralmente produz em termos de ATR é superior ao 121,97. Então, quando você negocia arrendamento, você está travando o valor abaixo e tem uma gordura, que é o um nível de segurança da negociação. Então, o ATR, deixa eu colocar aqui em cima, tá? ATR, arrendamento, para ficar melhor. E aqui embaixo nós vamos ter o ATR da cana. Posso colocar assim? Dado em quilogramas por tonelada. Você tem ideia de quanto que é o negócio desse? Não. Então vamos pôr mais ou menos aqui, é mais que 121. Então vamos colocar aqui só para a gente trabalhar um valor de 138,5. Esse valor do quilograma, né, quantos quilos de açúcar por tonelada vai dar, depende de uma série de fatores fisiológicos, se chove, se não chove, da variedade, bababá, bababá. enfim, eu estou assumindo o um valor de 138,50, ok? Então ó, eu tenho ali a, a, o ATR a 138,50 e sei que o preço do ATR é 0,60. Se eu multiplicar o ATR da minha cana pelo preço do ATR, eu sei que eu vou vender a minha cana de açúcar. Puta que pariu, acho que eu fiz cagada. Lógico que eu fiz cagada. Eu vou vender. É a célula de baixo, seu animal? Eu vou vender a minha cana de açúcar ao valor de R$ 83,10 por tonelada. Então, o preço da cana, dado em reais por tonelada de cana. Beleza? Então, agora, a partir do preço e do custo, né? Eu tenho o lucro por tonelada de cana. Basta eu dividir o que? O preço, certo? O quanto vai receber por tonelada de cana menos o custo, que é quanto que está custando para produzir. Vai dar o que? Vai dar o negativo, ou seja, nesta situação que nós colocamos aí, o produtor... Ele está aí um fumo de 12,46 reais por tonelada de cana. Ou seja, vale a pena conduzir, produzir cana nestas condições que eu coloquei? Não. É evidente que se você mexer ali nas coisas que estão em verde, esta realidade ela vai mexer, tá? Então assim, isso aqui foi o um desenvolvimento de uma linha de raciocínio para que a gente fosse explicar o conceito. A pergunta é: você produziria cana aí? Ou, ou então, né? Já que a temática é arrendamento, você pagaria 18 reais, 18 toneladas por hectare nesta área potencial? produtiva para produzir cana, mas aí que tá, isso é um vídeo que nós vamos discutir depois, a terra não é minha, eu não vejo esse valor sair, depende, você tem que ser remunerada pela terra própria, porque é um curso de oportunidade, tá, então isso é coisa que a gente vai discutir mais para frente, mas basicamente, nesta situação, não vale a pena, né, eu produzir, eu pagar 18 toneladas por hectare, porque eu vou ter uma coisa, então, qual é a brincadeira que a gente pode fazer, quanto que eu posso pagar de arrendamento, uma expectativa de produtividade que eu venho ter na área para quando eu for negociar. Então agora nós vamos utilizar, moçada, uma tabelinha de dados para fazer aí uma simulação básica. Então, meu caro Zerati. <risos> Montei a minha tabelinha de dados, a pergunta é, né, se eu pagar 10 reais 10 reais não. Se eu pagar 10 toneladas por hectare de arrendamento e produzir 95 toneladas nessa área, será que eu vou ter lucratividade ou não? Ou seja, será que vale a pena eu arrendar? Então o que nós vamos fazer? Aqui no cruzamento das informações eu vou colocar o meu valor de resultado de lucro. Então para quem está com curiosidade de como vai funcionar a tabela de dados, vai aparecer em algum lugar, em algum canto, como é que chama aquela bosta lá? O link para que o pessoal acesse. Então eu vou selecionar aqui agora a minha base de dados, vou vir em dados, teste de hipóteses, tabela de dados, beleza? E aí eu tenho duas informações que eu tenho que colocar, qual que é a célula de entrada que está variando na linha Ju, quem que está variando na linha é a produtividade, certo? Então eu venho aqui e vou selecionar a produtividade, vou dar um enter, quem que está variando na coluna é o quanto eu vou pagar de arrendamento que está aqui em cima, e vou dar um enter e vou dar um ok, A hora que eu der um ok, olha lá que maravilha, apareceu todo o meu cenário de produção né, de como ficaria a minha lucratividade mediante diferentes quantidades de arrendamento que eu vou pagar e da produtividade que eu vou produzir, deixa eu colocar aqui mais bonitinho e vou colocar uma formatação condicional aqui para que fique visualmente mais atrativo. Então olha que maravilha, Juliana. Se você for negociar essa área aí e você for produzir no 80 toneladas por hectare, quanto que é o máximo que você pode pagar de arrendamento? Se você for produzir 80 toneladas por hectare, você pode pagar no máximo 11 toneladas por hectare dessa área. Se a sua faixa de produtividade subir, por exemplo, não, eu tenho tecnologia, os meus custos são competitivos e a minha produtividade média é 90 toneladas por hectare, você pode pagar é até 20 que você vai estar tá tendo lucratividade, evidente que à medida que você aumenta o valor de arrendamento, a sua margem ela diminui. Então, com isso você tem uma ferramenta de tomada de decisão para quando for lá surgir uma oportunidade de negociação de arrendamento de uma nova área ou não. Ah, mas e se o preço da cana mudar? Lembra que é o um esquema de parceria agrícola. Se o preço do ATR subir, o valor do ATR, o custo do arrendamento vai subir. Só que essa receita também vai subir junto. Tá entendendo que é diferente que o valor não é fixado? Ele meio que varia de acordo com o mercado? Por exemplo, eu vou colocar o valor de 0,68 que já aconteceu aí há duas safras atrás. Qual é a dependência da minha tabelinha do meu quadro ficar mais azul certo mas olha o preço do arrendamento que tá 1317 ó ele vai para quanto 1.492, mas eu tenho a minha lucratividade, ou seja, o meu custo ele sobe só que a minha margem ele sobe porque o mercado tá me ajudando, beleza? Então assim, informações dessa natureza são muito importantes quando a gente for uh, fazer a gestão do negócio ok? Deu pra entender? Então tá bom volta aqui agora pra gente fazer o encerramento, tomar uma água falei pra caralho nesse vídeo, e sem parar espero que vocês tenham gostado uh, do vídeo, esse foi um vídeo direcionado aí ao setor sucroenergético um setor que uh, o PSERG tem uma linha de projetos que desenvolve trabalho, então se você quer conhecer um pouco mais aí do que é feito aqui, principalmente no que diz respeito a custos de produção. Basta acessar o link que as meninas vão colocar aí. Esta planilha, depois, ela vai ficar disponível, como eu disse, evidentemente, mediante ao cadastro, para que a gente saiba quem está entrando e pegando as informações. Espero ter contribuído e é fundamental para você, produtor rural, principalmente ter o controle das suas informações. Faz 10 anos que eu trabalho com produtor de cana e eu posso afirmar aqui que mais de 90% não controla o custo de produção. O camarada ele vive fazendo análise de fluxo de caixa. Chegou no final final do ano, a conta tá na azul, e fala, oba, a cana tá dando dinheiro, tá dando vermelho, tô fudido, vou pegar uma linha de financiamento, então precisa tomar muito cuidado na gestão aí da sua atividade, porque às vezes o seu patrimônio, a sua atividade tá sendo corrida e você não está vendo, então ter a gestão da sua atividade é fundamental para que você tenha aí uma boa lucratividade, enfim, o um negócio economicamente sustentável e rentável, certo minha cara Juliana? Então, um beijo para vocês aí, meus queridos. Um beijo para o Haroldo Torres, que me ajuda na coordenação dos projetos aqui no PCEG. Se vocês gostaram, mandem mais considerações, mais pedidos de vídeo, que a gente vai soltando aí e a ideia é contribuir, certo? Algum outro recado? Nenhum? Em breve tem novidades aí no canal do PCEG Projetos. Eu e o Haroldinho estamos preparando algumas coisas. Quando que sai? 7 de maio. Então, Exatamente. marca na agenda aí. Um beijão. Pô, seu olho brilha quando você fala de cana. Ah, É fácil, né?